É, na pergunta da Kaori, de trás para frente, é, Kaori, é, o tempo todo a gente alertou, quando a gente começou esse esse movimento da retomada da identidade étnica, lá atrás a gente alertava que é, o identitarismo ele caminha, né? aliás, ele caminha não, ele já está dentro é, do neoliberalismo, do liberalismo, né? ele já está dentro ali. Né? Porque é, o, o, o, o, o identitarismo né? é, E o culturalismo também Ele não se preocupa, por exemplo, com esses cuidados Ele não se preocupa, por exemplo Com o diálogo que eu devo ter com meu vizinho E aí? O vizinho que tem uma, uma outra construção do que é ser indígena o vizinho que foi na escola o tempo todo e aprendeu lá que indígena é o que está lá na floresta amazônica. Né? E que agora a gente descobre, Isadora, que o Maranhão não faz mais parte, só um trechinho dele da Amazônia Legal. Antes era né? era reconhecido como Amazônia. Então, é, indígena só está lá na Amazônia. A gente tem que fazer uma construção o tempo todo, o tempo todo, com esse vizinho. O tempo todo. Eu faço um ritual aqui em casa, né? Eu faço ritual aqui em casa, mas o a gente faz jurema, a gente faz soma, tem ayahuasca, tem rapé, toca maracá, canta, faço fumaça pra caramba com cachimbo, né? e eu misturo um monte de erva, fica com um cheiro ruim pra caramba, eu gosto, né? mas quem não está acostumado eu não gosta. E quando que eu faço esse ritual? Né? Quando o vizinho é, não vai se incomodar. Quando eu não vou incomodar o vizinho. Porque eu tenho uma consciência. Eu tenho uma consciência. Ele tem outra consciência. A gente não pode nivelar pela consciência mais baixa. Porque se eu for incomodar o vizinho, vai sair guerra. Vai sair A única coisa que eu tenho aqui é a faca de cozinha de passapão. Eu não sei qual é a arma que tem lá. Eu não quero isso. Isso não é legal. Eu prefiro como já morei em alguns lugares, que os vizinhos frequentavam os rituais. Né? Os vizinhos vinham para os rituais. E é isso que a gente está construindo aqui. Que os vizinhos venham... Ah, mas o seu vizinho não é Tupinambá, o seu vizinho não é indígena, não é um parente. Não é, mas pode ser. Não é, mas pode ser. Não é agora, mas pode ter sido no passado. Então, os nossos rituais servem para curar, né? para curar dessas doenças que essa medicina é, vinculada ao capitalismo não cura. É isso que a, a Arebel falou, né? trouxe aí. Tá? Então, é, o tempo todo, né, esse... É, quem, quem tem falado bastante e eu, eu venho acompanhando aí, quem está discutindo muito isso é o, é o Zé Paulo, o Zé Paulo Neto. Né? Em relação a ele, tem conversado bastante aí com o pessoal é, em lives. Né? E ele tem uma outra, uma outra figura que esqueci o nome. Depois da, da Covid-19, acho que o Diva vai saber quem é. Está discutindo, Diva? Você estava assistindo outro dia lá, eu estava, você estava, que eu vi, você comentando alguma coisa lá. Então tem um pessoal, Rudá. É... Oi? Mudar? Isso. Ele próprio. Inclusive ele gosta de citar bastante o Zé Paulo, né? Então são pessoas que tá que tá estudando isso, Caori. Né, esse fenômeno aí do identitarismo e é, ser por ser, né? porque ser indígena é legal. Não é nada, meu. Ser indígena sofre. Vai lá no Mato Grosso do Sul, na BR-163, anda aquela BR-163 para você ver o que é ser indígena sofrendo. Né? É... Mudar. Escreve a EGIVA para ela. Então, é... vem todo esse, so... esse sofrimento. Né? O pertencimento é legal, a coletividade é legal. Está ligado à espiritualidade, é legal, né? Então eu não vou, eu não vou me pintar para ir na rua. Porque eu não tô me pintando, eu nunca me pintei para os outros me ver, né? Eu nunca me pintei para ficar bonito, a gente se pelo contrário, eu sou bonito naturalmente, eu sou bonito, tá, gente? Naturalmente, a gente se pinta para ficar para ficar feio, né? A gente se pinta não é para o outro ver mas é para que é, as, a, a, a, as encantarias nos reconheçam. Né? Eu me apresento é para é, é as encantarias. Né? Então, não é na rua, não é no supermercado, não é no banco. Né? Até porque os nossos ancestrais não, não, não estavam pintados o tempo todo. Não era festa o tempo todo, não era guerra o tempo todo. Eu ficava pintado o tempo todo. Então, a gente tem que perceber qual é o nosso momento. E como que é, né? é, é uma outra coisa que a gente fala né, de visibilidade. O que, que é a visibilidade? A gente tem que estudar bastante isso, tem que, tem, tem que elaborar bastante. A visibilidade não é eu pegar o meu cocar e ir lá na padaria comprar pão. Para as pessoas que estão me vendo, vai pensar que é uma fantasia. O que, que é aquele cabeludo ali, barbudo. Agora eu fiz até um corte mais antigo, tradicional, dos é, comedores de gente, né? É, da antropofagia, mas quem é esse cara ali com o que O que é essa fantasia? Agora é carnaval, o que é essa fantasia? É, tem regra, entrar com camisa, entrar sem camisa? Né? É, tudo isso, a gente tem que pensar em tudo isso. A gente tem que pensar em tudo isso. Até porque a gente não vive só nesse planeta. Né? A gente não vive só. E a gente tem que construir. Né? A visibilidade nossa a gente tem que construir. Senão vai virar isso vai vir isso se torna um campo de guerra. E quem é que tem a consciência? Eu não quero estar em um campo de guerra. Né? Já enfrentei muita bala por aí em territórios de conflito. É, é, não é reconhecido por conta da economia colonial. Há um interesse em não ser. Né? Ainda tem mais. Olha só, se os europeus que chegaram aqui, encontraram nós aqui, né? e falaram que a gente não tem alma, e aí eles que colocaram esse nome de indígena, e foi reconhecido aí, inclusive pela... É a ONU, né, que tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas. E é nessa declaração, a partir dessa declaração, que a gente passa a compreender que é, na Europa e na Ásia e na África, na Oceania, ela tem é, indígenas também. É a partir da Declaração Universal é, da ONU, né, que ela vai, que ela vem tratando ali. E também a partir da análise, foi o que eu falei para a Silvia, o tempo todo a gente tem que ficar analisando, o tempo todo a gente tem que olhar as coisas, né? opa, os catalão fala que não são espanhóis, aí você vai, vem o catalão para cá, a gente vai conversar com esse catalão, oh, meu, por que vocês falam lá que não são espanhóis, o que, que, que é isso? Ah, a Espanha foi fundada por, por Castilha, vem dos castelhanos, né? e é um invasor do nosso território. Aí eu aprendi que catalão é uma etnia. Ah, e vocês faziam o quê? Ah, a gente é, é camponês, é lavrador né? tem lá a indústria, a indústria da gráfica é... tem de melhor qualidade, se vocês poderem pegar revistas do, do, do, do catalão, ali da Catalunha, jornais da Catalunha, vai ver uma arte gráfica excelentíssima. Não né? é, só planta, mas tem uma arte gráfica muito boa. Né? E aí a gente vai vendo é, os galegos também, a gente vai vendo outros povos, a, a, a Escócia, que recente está querendo sair fora do Reino Unido. Há uma etnia ali, né, que foi invadida também, colonizada. E aí a gente vai percebendo aonde é, tem os povos ligados à Terra. Né? Então, é, não é não se reconhece ou não os chamam ou não reconhecem os outros é, por convenção, né? porque senão eles vão. É, chegamos ali e falamos que eles não tinham alma. Se eles não tinham alma por estar naquela condição, nós somos descendentes de desalmados. É por convenção, né? E também por convenção de hoje. Convenção de hoje é tudo, é tudo são tudo tratados econômicos, tá? Tudo que tem no capitalismo são tratados econômicos, né? É a economia que rege é o acúmulo, é destruir o um dos outros e aumentar no, o meu, né? Eu só aumento o meu quando eu destruo um dos outros, porque não dá para aumentar produzindo, Os Estados Unidos tem um território gigantesco e ele não consegue Aumentar a sua riqueza produzindo. Né? Precisa invadir outros outros territórios, é, outros estados, né? E destruir a economia daquele estado. É o que estão fazendo com a Rússia. Né? A Rússia, a China. Depois da Rússia vai ser a China. Depois da Rússia vai ser a China. Potências econômicas, os caras vão vai destruir. Né? Vai ter mais. E vende armas depois, né? Ainda vai vender armas. Tem mais pergunta aí, Giva? Caori, respondi, Silvia, respondi. É o Fernando. Sim, respondeu sim, Sassá. O indígena é o oposto de alienígena. É muito do português, do espanhol, é aborígene. Né? Outra... Fernando, está baixo. Está baixo, Fernando. Eu não escutava com o microfone fechado. Peraí, Essa... Fernando, peraí, deixa eu ver aqui como é que tá aqui. Tá aberto o microfone dele, só que não tá dando para ouvir não, Fernando. Será que você não tem um fone de ouvido? Ajuda bastante. É. Ah, agora melhorou. melhorou. Melhorou. Então, bom, primeiro agradecer ao Giva pelo convite e passar uma satisfação vê lo novamente, depois de tanto tempo. E eu queria só falar uma coisa para a Kaori, que no Império Colonial Português, é, os africanos eram chamados de indígenas também. E tinha um estatuto que era o Estatuto do Indigenato. Isso era, isso era usado no Império Sim. Colonial Português. E, se quiser, depois eu passo uma bibliografia para o GIVA, enfim, tem, tem, uma, tem uma pesquisa gigantesca sobre isso. Mas a minha pergunta, Sassá: aliás, eu adorei você falar de pessoas, falar fala que somos todos pessoas, né? Eu também sou uma pessoa, mas me considero uma pessoa preta, não gosto desse termo pardo também. E eu queria discutir essa questão das identidades, que você bem apontou que hoje as identidades estão no, no marco do neoliberalismo, né? O que eu chamo de identitarismo liberal. É, e além do identitarismo liberal, o que eu vejo também é, uma, é um certo identitarismo essencialista também, que aí a gente volta para uma questão de origem e tal, enfim. Eu, por exemplo, sou muito crítico de uma certa, de uma certa visão é, que os, é, por exemplo, afrocentrada, sabe de um afrocentrismo que tem dentro do movimento negro, eu sou muito crítico a essa visão que cai numa certa África imaginária também. Pra, como a gente pensa além disso, Sassá? Para pensar a identidade de forma dialética, de forma que as identidades elas, elas, não, são, é, elas não são estanques, elas são múltiplas ou elas são é, históricas, são, estão dentro de um movimento dialético. Como é que a gente pensa isso? Né? Porque quando eu falo das identidades múltiplas, eu penso que... Eu acho que no Brasil você tem... Você, é, tem uma sociedade que eu não gosto de usar esse termo racial, mas eu vou usar, enfim, vou tirar o multiracial, vou falar multiétnica, que é melhor do que racial. Acho que a gente precisa tentar combater cada vez mais esse conceito racialista, que eu acho que é um conceito a própria genética já já, enfim. Mas a gente, como é que a gente vai pensa essas essas identidades, essas essas identidades que são multiétnicas? né? Eu, por exemplo, eu tenho um amigo e uma prima e umas que eles um, um amigo meu que você olha para ele você fala não você é indígena mas ao mesmo tempo ele tem tem uma origem africana e ele, não, ele e no e senso ele se assumiu como como negro a minha prima também ela você olha para ela claro você vê é uma pessoa que pode se chamar de parda esse termo horroroso a mãe dela vem do de Belém do Pará mas meu primo é negro, e ela se afirma como negra. Como é que a gente pensa essas identidades múltiplas, Sassá? Né? E pode ter também uma pessoa que seja indígena e ao mesmo tempo negra, mas se assuma como indígena. Como é que a gente pensa isso, Sassá? Tem mais alguém? Bacana, é, deixa... Fernando faz, faz bastante tempo aí. Faz tempo, é? Um e fiquei bastante contente de te ver, né? Nesse 650 mil mortes, né? desaparecido e aparecer aí entre Sim. 650 mil mortes traz alegria pra gente, né? Não só... É... A, gente tá tá muito muito, né? Sassá, a gente tá junto na sofrência, Sassai. a gente tá junto na sofrência. Bom... Quando a gente. É, pra, pra, eu, eu não quero mais ficar a, a, a, a raciocinando né, em cima das identidades. Raciocinando pela razão em cima da, da, das identidades. Porque é, quando a gente não cai no liberalismo, pode cair numa coisa contrária a ela também. Né? Pode cair numa coisa contrária que é o impedir de falar disso porque é uma necessidade fomos impedidos muito tempo né Fernando a gente foi impedido de, de ser né é, a, a, a gente a, a nossa gente né as pessoas essas pessoas é, durante muito tempo teve vergonha de ser negra hoje ela hoje as pessoas falam do orgulho né o orgulho de ser né? o orgulho de ser indígena durante muito tempo o meu povo mesmo foi ser né? voltar a ser Tupinambá em 2003 E alguns estão tá sendo agora Mesmo morando em aldeia Em terra reconhecida né? Falando, olha, eu não sou mais desse povo Eu sou tal povo, eu sou Tupinambá né? Isso está acontecendo Porque durante muito tempo foi proibido de ser né? E aí, olha só que interessante né A gente foi te, teve teve esse encontro forçado né Tivemos encontros forçados no quilombo e de alguma forma é, Teve a miscigenação ali né? Teve a miscigenação Mas só um Foi proibido de ser Só um foi proibido de ser Não, mas, é, Hoje, Fernando é, Para quem tem pigmentação Na pele é, Para quem tem cabelo crespo é mais fácil ser negro. O negro é mais fácil, porque é incontestável. Quando você fala que é negro, ninguém vai dizer, não, você não é. Mas abre a boca e fala que você é indígena. O negro é sempre mais fácil do ser. Né? É o que está mais perto. É o que, tá, é, o, é, o que é viável. Né? O, o, o, o, o negro... É o ovo que a gente compra na, na, na, na esquina, no boteco. É, agora, aqui perto de casa, está a 75 centavos o é, um ovo, é, para fazer a mistura. É o que tem de mais fácil. E aí você assume. Tá? É, e seria mais complexo? Né? Não, é, eu respondo assim, parece que é, é desrespeitando quem se autodeclara negro, mas não, não é isso, não. É porque é o mais fácil. E não está errado, não. porque é o mais fácil. Não vai enfrentar o que um monte de parente aí indígena tem, tem enfrentado, Fernando, e a gente vem acompanhando. Aí eu discordo, Sassá. Ser negro no Brasil também não é fácil. Enfrenta... Olha. Aí, Olha. aí vai ser, aí vai ser Olha. enfrentado uma outra coisa, Fernando. Aí, aí a gente vai enfrentar é, longe da gente. Aí a gente vai Tudo enfrentar fora da nossa casa, porque quando a gente assume ser indígena, a gente enfrenta, inclusive, dentro da nossa casa. Dentro da sua casa, você pode falar que é negro e ninguém vai contestar. Mas Olha, se eu, se, eu falar o que, se eu eu falar é o que a minha mãe sofreu... Enfim, deixa, agora não é essa não, discussão. É, é, dentro de casa, Fernando. É dentro de casa, entre os nossos. Entre os nossos, nós indígenas, estamos tendo dificuldade é, de se autodeclarar entre os nossos sim sim não é para fora a violência que, que a gente usa que a gente sofre a violência institucional ela ela ela acontece fora do nosso espaço fora do do, do, do, do nosso território imaginando mesmo não é nem o território físico mas o território é, da nossa subjetividade né? nós indígenas não estamos tendo aceito não é nenhum não é não é desrespeito né? nós indígenas não não estamos sendo a gente tem parente indígena que a mãe fala, não, você não é indígena. Sim. A sua mãe já te falou, Fernando, que você não é negro? Não, pelo contrário. A gente, Fernando, escuta, a gente tem parente indígena que a mãe fala que ele não é indígena. é, é um, estou falando, é um falando desse sofrimento, Fernando. Eu estou falando desse sofrimento. Eu não estou cutucando a sua ferida, eu estou falando da minha. Sim, é um etnocídio é inadmissível. Fernando, escuta. Escuta. Em nenhum momento eu toquei na sua ferida. Eu estou falando da minha ferida. Nós temos parentes indígenas, Fernando, que a mãe fala: você não é indígena. Isso nunca aconteceu com nenhum negro. Qualquer pessoa negra que tem a pele negra, que tem um cabelo crespo, pode se inscrever em um vestibular, em cota, e ele não vai ser contestado por uma banca, Fernando. Qualquer negro não vai ser contestado por uma banca. E nós temos um monte, perdi a conta de quantas pessoas chegam na gente, né? Que eu sou um militante, participo de organização que defende direitos dos povos indígenas. Então eu recebo essas denúncias. E a gente vai fazer o quê? Torcer o pescoço da banca é o que é o que o meu parente a Emberê, né, da Confederação dos Tamuias, falaria. Corta a cabeça dessa gente. A gente vai fazer isso? O um Estado tendo o poder que tem? a polícia militar de São Paulo matando a gente sem a gente sem a gente ter cortado a cabeça de ninguém mas é o que a gente deveria fazer é o que a gente deveria fazer o tempo todo e eu sou uma pessoa extremamente espiritualista eu não discuto mais identidade com as pessoas eu chamo para tomar Ayahuasca. vem para cá vamos tomar uma jurema vem para cá quer discutir identidade comigo vamos sentar e tomar uma jurema Aí você vai ver o que é o que não é. Você vai ver o que é o que não é. Porque o que tem aí, né? o que tem aí, é, é, é falso. O que tem aí é falso. Você mesmo trouxe né? A, a, uma África imaginária. Né? Inclusive, é, brasileiros que voltaram para lá pouco pouco depois é, dos ancestrais terem chegado aqui, não foram aceitos. No Benin, tem lá até hoje. Os Agudarra, Sim, não, for, assim. não faz parte, não é mais nenhum de nós. Né? É, e aí, Fernando, o, o Cazé vai trazer um pouquinho disso, você vai poder conversar com ele. É, no nosso território, Tupinambá, ali em Olivença, a maior parte das pessoas tem a pele preta. Não é marrom, é preta. Preta, a pele preta. Não é marrom. E São Tupinambá. Ninguém vai falar que não é. Ninguém vai falar que não é. É, é o que eu falei, Sassá, é, na minha falei, família... O que eu falei da facilidade, Fernando, de se autodeclarar negro é não ser contestado. Ninguém, não existe ninguém que contesta uma autodeclaração negra. A não sei se for uma fraude de fato. Né? uma fraude de fato. Né? Mas ninguém vai contestar é, uma, uma, uma declaração negra. Se a pessoa teve o cabelo crescido, se a pessoa teve a pele pigmentada, não precisa ser a pele preta, a pele pigmentada, ela chega em qualquer lugar, ela vai passar como preto Inclusive, a rota reconhece isso também, né? A rota reconhece isso também. É o mesmo critério que a rota usa né para definir aí. E vai passar como preto né Agora, indígena, não. Eu já cheguei em lugares que as pessoas falam que eu não sou indígena. Né? E tive mais um título aí Dentro do, dentro, dentro do meu crânio do meu pequeno crânio familiar, né mais recente. Tive mais um título. E as pessoas falam que eu não sou indígena. Né? É, esse tipo de violência, em relação à sua identidade, você não vai chegar em nenhum lugar. Pelo contrário, vão te incluir. Né? Pelo contrário. né Eu posso estar em um lugar, eu, eu eu tô numa batida policial, eu vou ser chamado de vagabundo mas nunca vão falar comigo, ou oh, seu indígena, para aí. né? Agora, com você, eu acredito que você já escutou da Polícia Militar de São Paulo, falando, oh, seu preto, ou oh, seu negro, né? o oh, oh, negro, onde você vai? Ou, se não foi da Polícia Militar, você já escutou de outras pessoas racistas. Isso. Né? Mulato, Agora, eu que é bem pior. Mulato, eu não. É, Sim, eu não. Eu nunca escutei de racista a não ser quando eu me identifico o racista falar que eu não sou indígena, a não ser quando eu me identifico como Tupinambá, o racista falar que eu sou um Tupinambá de merda. E quando eu falo que ele está tá, é, ofendendo o meu povo falando que eu sou um Tupinambá de merda, ele fala que o meu povo não existe. E eu sofri isso por um negro, esse tipo de racismo, Fernando. Nenhum momento eu toquei na sua ferida, você sentiu ela doer, porque foi é, o seu trauma. Eu mexi no seu trauma, mas na sua ferida não, Fernando. Eu tava falando. É, o, o Giva já mexe no meu trauma, mas eu só saio. Eu acho que as suas palavras, assim eu concordo plenamente, eu acho que o direito à, à existência, o direito, enfim... Eu nem gosto de falar direito, porque direito também tem uma coisa meio liberal, enfim, mas... É, eu concordo, eu concordo é, plenamente. E até o Giva é testemunha, eu sou uns caras muito críticos ao movimento negro, porque ele toma dor. Não vou dizer que não exista um genocídio da população negra, mas não é o único genocídio que acontece, não é o único etnocídio. Mas a gente tem que falar é, do que afeta a gente mesmo. Está corretíssimo. Não está errado, não. não. É nós, Mas, indígenas, Sassá, que temos que falar do nosso. Sassá, você e aí, assistiu... Saúde. Deixa eu só... Você assistiu o filme agora, recente... É... O filme dos Panteras Negras, recente? Uma das coisas que os Panteras Negras fizeram foi tentar juntar no mesmo balaio, é... na mesma luta, melhor dizendo, é... rednecks, rednecks, hein? Rednecks, brancos pobres nativos americanos, latinos e até asiáticos americanos. Se a gente lutar individualmente, a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente tem que lutar coletivamente é, e pensar na classe, pensar na identidade e na classe. Pensar que o negro foi explorado e o indígena foi explorado, o negro sofreu etnocídio, o indígena sofreu etnocídio o colono capitalismo destruiu as nossas culturas e a gente tem que lutar em conjunto, Sassá. É, isso tem, Fernando, mas a gente, é, o, o, o nosso lado indígena, não chegou a, a, a esse nível de organização. É, o movimento negro, por ser um movimento é, é, urbano ou urbanizado, né, é, tem formação política está em um nível de, de um entendimento da necessidade de organização muito maior, muito mais avançada do que nós indígenas. Nós somos muitos poucos os que os indígenas que estão organizado, Fernando, os que os que, os que buscam formação política, né? E aí é importante, não dá, não vai dar, não tem como, não tem como esperar, né? Não tem como esperar. A gente que tem que chegar, a gente que tem que ter perno para é um o movimento mesmo. Na, na minha modesta opinião essa, é a luta Sassá. de classe mesmo a gente tem que fazer a luta de classe mesmo né são brancos Não. empobrecidos são é, os povos originários daqui com um povos originários de outros de, de, de outros lugares né o, a, a, a os nossos irmãos irmãs de quilombo ribeirinhos Caiçara é a luta de classe que a gente tem que fazer Não é outra na luta mi... né? mas é na minha a gente precisa avançar para isso mas, na minha opinião, Sassá, o movimento negro, em vez de ficar querendo ter representatividade, CEO, em empresa, executiva negra, tem que, tem que dar as mãos para o movimento indígena falar ah, vamos lutar junto, vamos lutar junto. Isso é uma é, crítica que eu faço é, ao movimento é, negro, aí é, enfim. Aí é um movimento negro liberal também, né? para não, não dizer reacionário outras épocas eu não falaria é reacionário, é reacionário, Porque... não é liberal, não é reacionário. Eu queria, eu queria colocar uma questão aqui, é, um pouco dialogando com o que o Sassá colocou, Fernando, mas trazendo uma questão para esse debate, que eu acho que é muito importante, né, a gente pensar nisso, né? Porque esse processo de apagamento, ele se dá de diversas formas, Fernando, né? Inclusive pelo movimento negro, né? esse identitário que a gente identifica, né, que é afrocentrado, enfim, né? É, por que não? Por exemplo, não tem nenhuma lógica para que você crie essa categoria pardo e, ao mesmo tempo, a, a, esta categoria, ela é assimilada pelo movimento negro como tranquilamente. Milhares, milhões de nossos morrem sem nem saber qual que é a identidade. passa a vida toda sem saber quem é. São presos. Se a gente vai pegar os dados, a gente vai verificar o seguinte. Dos negros que são presos, 70% é pardo. Dos que morrem, 70% é pardo. Dos que estão em estado de insegurança alimentar, 70% é pardo. Tem um problema aqui. Tem um problema aqui que a gente não resolveu. E esse problema, a meu ver, é, é um problema que está é, colocado né, e a gente não consegue é, identificar é, quem é que é, nos impõe isso. Porque, olha, veja só, eu acho que tem uma questão aí, que o Sato coloca, é fácil se identificar, auto-identificar negro, é fácil se auto-identificar negro. Né? E é mesmo, aqui ali pode até ter uma, um, um questionamento né, de um Neymar da vida, de um Ronaldo, ou, eventualmente, alguém né, é, sofrer um questionamento. Né? Mas, é, para você provar que você é indígena, é, né, nas instituições, você precisa ter três declarações de que você é indígena. Três. Três declarações. Né? E, olha, veja que absurdo. E se você Digo. não sabe, se você não sabe... Oi. Foi cobrado, foi cobrado é, três declarações para a indígena tomar a vacina. Pois é. Né? Veja só, se você não sabe, aí tem um elemento, né? com os processos de desterritorialização que ocorreu, né? deslocamento forçado e tudo mais, né? você... Se você não sabe qual é o seu povo, por essas diversas mudanças, Percebe? Então, é uma questão... Veja só, São Paulo, a cidade de São Paulo. Né? Na década de 70, 70% da cidade de São Paulo, de 10, 7, eram do Nordeste. E aí a gente vai verificar quem é o nordestino. Quem é o nordestino sertanejo, por exemplo? Que era, era o contingente que se deslocava para São Paulo para ser reserva de mão de obra. Olha só que coisa absurda. E aí eu acho que tem um elemento aí. Né? Porque qual é a, a questão que é colocada é, como central aqui é, em Pindorama? Né? É a questão da Terra. Teve uma invasão, teve a acumulação primitiva que continua, né? que é de continuidade a acumulação primitiva. Então você precisa criar uma outra memória, uma outra história. Para as pessoas, percebe? Por exemplo, quando a gente verifica a eugenia, tem um, um, um amigo que discute a eugenia, e ele defendeu a tese do doutorado dele. Eu falei para ele, fulano, não vou falar o nome dele, que é né, inadequado, mas eu falei, fulano, olha, você está discutindo eugenia a partir dos negros, mas a eugenia, a prática eugênica neste território começa pelos indígenas. E eu mostrei <risos> para ele, entreguei para ele o material do, do, das reformas com balinas. Ele leu e disse para mim, ele falou para mim, isso aí é prática eugênica, mas o conceito começa no século XIX. Eu falei para ele, pô, mas aí aí, né? você não pode deixar de fazer menção ao, à prática eugênica. O conceito já está lá no século XVIII, é só ler o Hegel e o, o pois, Kant. Então, mas você entende, compreende, e aí eu acho que tem uma questão, que é você ser, ser indígena é muito perigoso, porque é ser anticapitalista mesmo não tendo consciência de si, porque aí você vai ter, é, vai ter um mergulho na sua história, né, por, por isso a identidade nesse sentido é importante, né nas suas é, história memória né é, vai poder é, confrontar esse modelo né de, de sociedade que foi construído para nos destruir vai apresentar né uma outra sociabilidade né uma outra forma de reprodução da vida que é totalmente anticapitalista. percebe e aí é, a, a contraparte disso né, em relação aos negros é uma é uma política de dizer olha você tem que ficar rico você pode ficar rico se você acessar a universidade se você acessar isso se você acessar ou seja está dentro da lógica capitalista e é óbvio também que a gente não é ingênuo de saber que tem indígena cooptados, porque tem muitos indígenas cooptados. nesse último período né? A gente viu como isto avançou. O agronegócio é, se deslocou para poder disputar indígena. Percebe? E a gente também tem que tomar cuidado para não fazer uma, uma, uma discussão errada. A gente sabe o sentido da disputa cultural do capitalismo. certo? Você vê que no, nos Estados Unidos tem indígenas donos de poços de petróleo. Sim, né? sim. Não, então, mas é. é... Mas a gente é. também não pode ser ingênuo né, de achar que todo indígena né, tem uma, uma perspectiva de um, de uma outra forma de se relacionar é, com a natureza. Porque, quando você adere ao agronegócio, você está afirmando essa apartação ser humano-natureza. Você está afirmando, certo? Ou seja, você está negando a possibilidade desta repactuação né, da humanidade, porque não, não são os povos indígenas que têm que repactuar com a natureza, é a humanidade, percebe? É, é muito mais. Então, a, a, a, a, a, a discussão indígena traz esse elemento. Veja só, é, a Lorena está aqui, a gente, uma conversa, é, um dia encontramos um amigo, tal, tomamos uma cerveja, começamos a discutir é, a tese dele ele tinha um tema mudou de tema para discutir racismo indígena olha só o que aconteceu uma banca branca disse que não era para ele discutir racismo indígena era para ele discutir que banca identidade. É essa, não que identidade banca é essa, é? veja só eu quase tive um ataque cardíaco porque eu me senti responsável também né e aí, o que acontece? Alguns dias depois, um mês depois, um mês e meio, né? é... Mato Grosso do Sul foi em Goiás, um grupo de indígenas lançou um livro falando do racismo. A gente sofre racismo? Olha, esses dias eu fui num lugar que eu estava na ponta da mesa, tinha umas 30 pessoas, né? e eu estava, tava eu e uma menina que é indígena também, e eu fui o primeiro a fazer o pedido o último a ser servido é que na verdade eu vou escancarando isso de uma outra forma, né? E, e o que era interessante, né? Eram também duas pessoas que a meu olhar eram indígenas, entendeu? É, reproduzindo um racismo que eu, que a gente sofre permanentemente. Eu acho então tem essas coisas o que acontece. Olha, tem um livro do Clóvis Moura e o eu lembro da citação, né? mas eu, você até pode me ajudar, Fernando, que eu estou procurando. Okay. Eu é o posso... sociologia, eu... o rebelião da senzala? Eu... Não, que ele fala o seguinte, ele fala, com a nova república, os negros entraram numa falsa cidadania e os indígenas sequer entraram, sequer entraram. Né? Então, veja, ele está falando isso porque... Né? É, faz sentido o que ele falou. Né? Porque é. até, quando, até quando se deu a tutela de, de, dos povos indígenas, de indígenas no Brasil, e esse processo é. de assinacionismo? Até agora, a Constituição de Sim. 88, a gente foi para o Mato Grosso do Sul, né? queriam que a gente pedisse autorização para a FUNAI para ir no território Guarani-Caiuá. É, a Agora, mesmo o dez romantismo anos, brasileiro há 10 anos atrás eu escutei é, muitas, muitos relatos no Paraná né, que na cidade de Bandeirantes aquela cidade desse promotor aí que eu não lembro o nome na década de 80, muitos relatos né, de que o Danilo, o Danilo pode falar disso, o Danilo está aqui eu escutava do pessoal lá do Paraná o Danilo é do, é, é do Paraná né que o, o, na cidade de Bandeirantes, do, do Oeste, é, eles saíam para ca fazer caça de indígenas na década de 80. Entendeu? Olha só. Né? E eu não acho que seja na década de 80, porque o que está acontecendo na Amazônia hoje, o que, que é? 20 mil na Amazônia, pessoas né? armadas. Não, mas então, mas, por exemplo, o que está as câncaras? Né? Mato por Grosso, não, mas Sim, mas é o que está mais escancarado nesse momento, a gente sabe, no Nordeste, é, no Mato Grosso, né mas é, é disso que a gente está falando, a gente tem sido impedido de fazer esse debate, né porque dizem para a gente o seguinte, que a gente tem que discutir espiritualidade, identidade e meio ambiente, desassociando tudo, sem fazer o debate geral. Essa é a questão que está colocada para nós. Nos colocaram no no, é, é, é, no esgoto do debate percebe e aí a gente vai verificando teorias que são nossas né histórias que nós não aparecemos de resistência até o século XVIII eu fiz um estudo né o Sassá sabe disso, que eu... até o século XVIII as lutas de resistência majoritariamente é indígena depois negra indígena e depois os indígenas, que foram foram proletarizados. Né? Acabou ah, com o ah, índio Marcelino, a Fernanda está aqui. Quem que era caba... ele? No começo do eu... século do, do, do, do, do, do, do, do, dos anos 20. Quem era ele que fez um baita de um enfrentamento ali em Ilhéus? Sabe? Então, assim, essa foi a cabanagem. Foi juta negra que... indígena. Exato. Exato eu acho que é isso que é isso que eu acho que né e também aí eu acho que e, e aí não me cabe, e cabe né denunciar isso mas não cabe fazer a revisão o movimento negro precisa fazer uma profunda revisão das suas posturas do que defende entendeu em relação aos povos indígenas entende e assumir que quer ser liberal mesmo ou não e a gente sabe que a gente está falando né de expressões que a gente vê né? e a gente sabe que tem muita gente séria, eu não tenho dúvida disso, né, que está pensando outra, outro mundo, outra forma de se relacionar, né? Mas, mas enfim, é, mas é importante que, que hoje você tem, você, você com esse curso, você está tendo, você tá formando intelectuais é, indígenas. Você, o Sassá já é um intelectual, você já é um intelectual você está formando uma nova geração de intelectuais indígenas eu acho que isso é muito importante quando você forma uma geração de intelectuais indígenas né? é, hoje, você, hoje você tem um feminismo indígena eu acho que, eu acho que tem coisas florescendo aí felizmente, felizmente né? e eu só queria também dar parabéns ao Sassá lá pelo filme lá que ele fez com o Lincoln Pericles que foi assistir, muito bom, parabéns e, e quando eu falei essa questão das identidades múltiplas, não é no sentido de apagar uma uma ou outra identidade, pelo contrário, é apenas de colocar uma questão, de pensar. Eu acho que todas, as, acho que é, acho que esse, acho que esse curso, acho que o movimento que está florescendo agora, movimento é, indígena tem tudo para assim, ser um movimento. Não vou dizer revolucionário, que a gente está longe da revolução, que só fosse revolucionário, mas um movimento é, radical no sentido de ir à raiz dos problemas, como diria Marx. Bom, minha gente, eu acho que estamos aqui já encaminhando para o final. Que eu estou vendo gente deitada, né? Eu tô, eu tô tem gente que a nem caminho. liga a câmera porque já está, né? Aí outro em outro canto, né? Mas Sassá, você quer fazer as considerações finais aí Sim. e se alguém tem mais alguma questão. É bom a gente colocar muito tempo assim, porque né, geralmente a gente coloca menos tempo de conversa e você quer continuar conversando. A gente coloca muito e fica ainda com tempo <risos> para ficar pensando nas questões depois que acaba. Né? É, Fernando, a gente está a, a, a tá caminhando, estamos avançando. Né? E quando, quando eu uso pessoas, é já, já reconhecendo tudo isso também. Né? É, a luta que nos interessa é, é derrotar o capitalismo né? e é a luta de classe é a luta de classe é, como eu tinha falado na parente né? é, a, nossa, a nossa a nossa identidade étnica se ela se ela não colabora né? a gente assumia o fato de assumir a identidade étnica, se ela não colabora para a gente assumir todas as outras identidades, né? Ela não tem sentido nenhum. Que é chegar e aí é esse enfrentamento mesmo da luta de classe. Né? E aí a gente tem que a, a gente tem que reconhecer quem está quem tá com a gente. Né? E, e a super a, a, a superação a, a superação étnica é, é essa construção mesmo né, de multiplicidade, multiplicidade aí é, e, essa, e esse lema zapatista mesmo que a gente deve seguir que é construir é o um mundo que caibam todos os todos os mundos né? a gente não precisa eu não preciso ser um tempo todo eu posso não ser também né? e é importante que eu não seja algum momento né, para eu poder estar junto com as outras pessoas também é importante que eu não seja né? assim é, é é bem melhor né? E a gente passar a construir isso né? de uma outra forma, outras possibilidades aí. Né? É lógico que não é desse jeito, né? Não é desse jeito que paz é, é uma utopia não alcançável. Né? Não alcançável. Eu não acredito que teremos paz nesse planeta. Não. Isso em nenhum momento. Porque o tempo todo o tempo todo vai ter gente contra a gente e o tempo todo vai ter gente do lado de cá passando pro o lado de lá ah, estamos vivos né? estamos vivos o tempo todo isso vai acontecer então o tempo todo vai ser é, essa essa guerra aí e assim foi né? nós somos humanos né? é, até até, o, até os bichos que não que não acumula nada brigam eu por pelos espaços né bem é, para finalizar, né, é, agradecer aí o convite, agradecer a turma escutando a gente todo esse tempo, vi bastante pessoas é, conhecidas aí, é, mas, é, isso é isso é ruim, né? É bom a gente ver as pessoas conhecidas, mas é ruim porque por caramba, foi tanta propaganda e chegamos só nos nossos de novo. Estamos tão Mas, mas saudades bem. dos nossos debates lá, sala na casa do Giva. Saudades é no, das nossas conversas. É muito bom. É muito bom. É importante. O né? tempo é todo. É todo, né? A gente não para. O Giva ele, ele tem a cara de pau de mandar uma mensagem às 5 horas da manhã, quase todo dia. Quando ele atrasa é às 5h30. Está né? acordado? Está aí. E ontem a gente, meia-noite, acho que estava mandando, né, Giva? Meia-noite meia e Começa. acho que foi ontem, foi. Não, acho que foi ontem que a gente trocou, então a gente debate o tempo todo, Fernando, é só chegar, né? é só chegar, a gente tem tem espaço aí para conversa. Bom, então é isso, é, é gratidão, já falei bastante, é só o primeiro dia, né vai ter bastante bastante pessoas aí trazendo muita coisa, né se prepara aí, que, que vem muita coisa, e, e, e é uma turma que gosta eu, eu, eu não fico mexendo muito na, nas feridas, não, né? Só de vez em quando. Né? <risos> mas agora agora eu tô muito bom, que eu, eu, eu chamo para tomar uma jurema e a gente vai cutucar as feridas. Vai vir um pessoal aí que, que toca nas feridas sem passar o rapé. Sem passar o rapé. Né? Sem aí, ração, rapé. Fica... Aí. aí dói muito. Não, Mas, mas é, precisa. É as muito. feridas, às vezes a gente precisa tocar nas feridas. Não tem jeito. Uhum. mas é mas é isso eu, eu vou eu vou falar com o Giva esse, esse todo ano acontece o Colóquio de arte e cinema da América Latina esse ano se acontecer presencial vai ser na Bahia e eu vou falar com o Giva desde já porque a gente tem, a gente sempre organiza e separa é, uma mostra com um filme e uma uma, uma enfim uma, uma questão artística dos povos originários então você e o Giba já estão pré-convidados. É, tem tô... o, o João, o João está com o Eu estou com um filme aí que não sai nunca e vamos fazendo, né? Vai ser quando, é. Fernando? Então, agora a gente vai vai, ter, vai terminar até já faço a propaganda, Giba, que em abril vai terminar e eu vou mediar um debate com o Paulo Arantes. Eita! E. E aí depois e aí a gente vai pensar como é que a gente vai organizar em 2022 né mas a gente é, eu, eu vou passando para o Giva né e, enfim mas é, inclusive a professora que organiza que que coordena o debate é uma indígena indígena assim e ela se assume como indígena boliviana então é muito é bom um, é, é muito bom então eu vou passando o Giva é, e a Nea Aguilera, ela é da Unifesp, inclusive, é, ela tem todo um, um debate com o San Rines, que era um cineasta, né, que tinha, que tinha lá, apesar de ser um, um cineasta branco, mas ele tentava fazer um, um, um, é um cinema indígena, enfim, mas não só com o San Rines, outros cineastas, pensadores da Bolívia, enfim, esqueci agora o nome de uma que ela usa muito, esqueci, mas, enfim, e, e aí eu passo, aí também passo para você depois, Giba, o, a bibliografia acho que é para Caori, essa questão do, do indigenato, enfim, lá na, no Império Colonial. Fernanda, português. A Fernanda está na Bahia, está na teia dos povos aí, tem uma articulação aí com os povos aí, né? Então, acho que também tem que envolver aí. A, a teia dos povos é muito Sim. importante nesse processo. Que lugar que vai ser da Bahia, Fernando Oi, gente. Então, era para... Boa noite. É, estou pra... interessada aí porque estou aqui na Bahia, quero saber. Então, era para ser na Bahia este ano. Este ano não, ano gente, passado. Gente, deixa, deixa eu só fazer aí, uma coisa aqui. Eu preciso... Semana. Eu preciso... Acabou... Estou encerrando oficialmente aqui para acabar a gravação aqui, porque, senão, a gente vai entrar no outro papo, e aí não vai interessar as pessoas. Sim. Deixa eu... sim. Como é que encerra aqui a gravação? Que Eu não sei. Aí, Pronto, agora sim.